Isso não cai na prova! Oh, yeah! Oi, pessoas! Eu sou Lívia Leite e esse é o Isso Não Cai Na Prova. Vamos discutir hoje sobre velhice, hum, talvez, juventude, né? Qual a ideia dessa velhice? Vamos discutir um pouquinho e rever se realmente velho é o que a gente pensa ser velho. Bom, a ideia aqui é... Eu lembrei de uma situação né? Porque que eu construí esse vídeo. Eu lembrei de uma situação que às vezes a gente se pega olhando para uma criança brincando de alguma coisa. Isso não importa se você é adolescente, se você já é adulto. Às vezes a gente olha para uma criança e vê ela brincando de uma outra coisa e diz Nossa, como eu tô velho. Porque na minha época, coisa mais velha do que dizer na minha época, né? no meu tempo... Primeira vez que você diz, no meu tempo, você diz, ah, tô velha, né? Mas, às vezes, a gente olha para uma criança e diz, nossa, na minha época, eu não brincava disso. E por que que a gente tem essa percepção, né? É, por que, que a gente acha que a gente tá velho? Às vezes, eu, eu cheguei numa situação que eu vi uma aluna de 16 anos é, dizer que já estava velha. E eu, o quê? Né? E aí, ela me explicou que foi uma situação que ela viu acho que a irmã, não sei direito, é, fazendo coisas que ela, na idade da irmã, não fazia. E daí me bateu aquele estalo de, de, de discutir sobre, né, na, na, na turma, discutir sobre o que, que é de fato a velhice, né? Porque a gente imagina, ou a gente construiu na nossa cabeça, porque é válido lembrar que crianças não têm essa dimensão do que é velhice, é, crianças, muitas vezes, elas olham para sei lá, duas irmãs, aconteceu isso comigo, pronto, aconteceu isso comigo, ah, eu tava com a minha irmã mais nova, e uma criança perguntou se eu era mãe dela, eu só sou cinco anos mais velha que a minha irmã mais nova, e ela perguntou se eu era mãe, e aí eu só sorri e disse que não, que ela era minha irmã, a mãe, ficou const... a mãe da menina ficou constrangida, não, não pode, como se a menina tivesse feito uma coisa absurda, tivesse me ofendido por ter me chamado de velha. Primeiro que ela não me ofenderia, segundo que ela não tem dimensão do que significa velhice, do que é o sinal da velhice, né? A gente construiu a ideia de que velho, ah, porque tem cabelo branco, ah, porque tem x anos, ah, porque é, tem rugas, e velhice não é só isso. A percepção de velhice, ela muda de acordo com o tempo, então... Por exemplo, há alguns anos no Brasil, há, sei lá, 50 anos, talvez, é, aliás, minto, 50 anos em, não, em 1900. Nossa, bem diferente. Em 1900, a, a idade média do brasileiro, né, de, de expectativa de vida, era de 33 anos. Quer dizer, uma pessoa com 30 anos já era considerada uma pessoa idosa, tipo, já estava quase para morrer. Como a expectativa de vida hoje no Brasil mudou, né, nós já estamos em 70 e alguma coisinha, não lembro. Então, a gente tem uma outra percepção do que é idoso. E o que é velho também, ou, ou o que é novo, no sentido da pessoa, ele também pode mudar de acordo com o ambiente em que você está localizado. Como hoje nós passamos por um processo onde a, as coisas mudam de maneira muito mais rápida, né, por conta do processo de globalização, enfim, tecnologia muda muito mais, as formas de falar de se comunicar também. Então, as gerações se aproximaram muito. Antes era, tipo, 25 anos de uma geração para outra. Agora, a gente tem em torno de 6 anos entre uma geração e outra. Porque o que é que isso significa? Que essa menina de 16 anos, quando ela olha para alguém que tem 6 uh, anos, 10 anos a menos do que ela, ela já se sente de outra geração. Por quê? Porque as experiências e os valores daquele grupo ao qual ela faz parte, mais ou menos faz parte, tinham... Eram outros, né? Tinham outras formas de viver, eles tinham outras formas de pensar. Então, a, ela se enxerga como velha quando ela olha para alguém que é menor do que ela, que tem valores muito diferentes do que ela tinha naquela idade, é, que se comporta diferente, que tem experiências muito diferentes. Então, não está necessariamente ligado à ideia, tá, a, aliás, à idade, está ligado as experiências que esses grupos compartilham. Então, por isso, muitas vezes, a gente hoje se sente é, mais velho cada vez mais cedo. Então, a gente tem essa percepção porque as coisas mudam muito mais rápido. Bom, se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Se você concorda comigo, Comenta, já curte. E se você não concorda, se você acha que eu esqueci de comentar algum detalhe, se acha que a gente poderia aprofundar essa discussão, também comenta aqui, porque né, o vídeo é muito curtinho a gente acaba tentando enxugar essa ideia de que velhice não está necessariamente ligada à idade. E sim ao espaço em que a gente tá, tá vivendo, o ambiente que a gente tá vivendo, a sociedade no qual a gente tá inserida. Se você acha que tá faltando alguma coisa, que a gente pode esticar esse vídeo aí fazer um outro vídeo, comenta aqui também, compartilha com outras pessoas esse vídeo que vai nos ajudar muito. Você já sabe disso, né, gente? Então, sempre lembrando, porque quando eu tô lembrando, eu tô percebendo que vocês estão realmente curtindo mais. Eu acho que sim. às vezes a gente esquece. Então, curte, compartilha, comenta e se inscreve no canal, tá? Não vem só assistir, que a gente tá aqui produzindo conteúdo se inscreve, galera, né? Beijo para vocês e boa semana. Tchau. Isso não cai na prova. Oi, oh, yeah.